Olá, eu sou a Maria do Maria e hoje vou editar as vossas fotos. Eu pedi para vocês enviar-me algumas fotos, por isso eu tenho aqui o meu e-mail aberto com os e-mails que eu recebi de vocês. O primeiro e-mail que eu recebi foi da Lívia Ferreira. Tenho aqui o meu computador, por isso eu vou começar a editar. Eu acho esta foto mesmo não gira e vou tentar colocar a Olivia mesmo dentro de uma floresta, ou seja, vou tapar a parte do céu e vou colocar tudo com florinhas e com plantas por isso, o que vou fazer é carregar neste botão que é a ferramenta de carinho, e vou carregar no, alto, no botão alt e vou uh, clicar aqui vou deixá-lo aqui e o que ele faz é, a partir deste ponto de referência ele copia tudo o que estiver à volta por isso, eu vou carregar neste lado aqui direito e começar a pintar e ele vai, como vocês estão a ver aqui este X, vai começar a copiar tudo o que está do outro lado, por isso eu vou começar a pintar vou tirar esta flor branca e vermelha que eu acho que como está tudo amarelo vamos deixar tentar deixar tudo amarelo vou carregar numa delas e pintar por cima eu vi um filtro muito interessante com verdes muito bonitos, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos qual é que era eu acho que era o as Acho que fica mesmo muito bem. Deixa eu ver mais então, alguns para ver se ficam melhor. C4 bonito. Mas vou ter que mudar aqui umas coisinhas para não ser tão forte na foto da Olivia. Por isso, vamos aqui à exposição. Vamos diminuir um bocadinho a exposição. E assim parece quase ao um fim-dia, porque temos aqui a luz laranja batendo-se na cara da Lívia. Adicionar um bocadinho de contraste e um bocadinho de chapa para ficar com mais detalhes. Vamos colocar um bocadinho de highlights. Ficar com a pele com menos luz branca, uh, acho que vou pôr mesmo mais doce, vamos adicionar um bocado de temperatura mais laranja, assim parece-me um fim de si, acho que fica mesmo muito interessante. Então vamos reduzir um bocadinho a saturação, para ficar aquela laranja tão forte, embora eu já vá mudar um bocadinho essa cor de laranja daqui a um bocadinho, vamos colocar o vinhete ligeiro, só para ficar com aquelas bordas escuras, super interessantes, o tipo de pele Deste lado é. Este é mais vermelho e este é mais amarelo, por isso fica mais ou menos neste lugar. E agora, o feito. Vou especular um bocadinho de peito, só um pouquinho. E agora, temos esta opção. Não sei que eu quero premium, não sei que eu quero que se paga. E vamos aqui ao laranja e reduzir um bocadinho a saturação. E mudar um bocadinho o laranja, se possível. Vou mudar um bocadinho a cor. E acho que fica bem assim. Vamos, vamos ver um bocadinho mais a exposição. E agora vamos ver o antes e depois. A Margarida não deixou o Instagram dela no email, por isso eu vou lhe pedir e depois coloco vos aqui para vocês saberem. Mas agora vamos passar para a edição. Vou dar agora para o texto que eu quero okay, diretamente. A primeira coisa que eu vou tentar é mudar um bocadinho o céu para ver se conseguiu adicionar mais cor. Por isso, vamos aqui ao HSL e vamos ao azul. E vamos adicionar a saturação no máximo. Não muda grande coisa, mas já ajuda um bocadinho. E vamos colocar a luminosidade mais ou menos aqui. E vocês estão a ver que tem um Light Flare, super interessante, que eu ainda nem tinha reparado que tinha. E uh, vamos diminuir. Vamos diminuir aqui um bocadinho no H, no Rio, para dar uma, uma cor diferente ao azul. Vamos adicionar um bocadinho de saturação para dar mais cor. E vamos então procurar um filtro que fique bem, acho que gosto, hum, acho que gosto do 4 Vamos então ao highlight e vamos colocar no máximo para não dar aquela luz tão forte em cima, assim parece que o fundo está completamente azul. Deixa-me pensar mais ou menos o que é que eu vou adicionar aqui, e talvez um linhetinho ligeiro. Deixa-me ver como é que fica, não, acho que colocar mais ou menos ao meio. Mais e vamos colocar assim menos zero ponto qualquer coisa e um bocadinho de luz mais roxa vamos aqui a exposição e colocar um bocadinho mais cor possível e assim um bocadinho de contraste só ligeiramente colocar um bocadinho de chapa um bocadinho de grão na cor, vamos ver se muda, muda um bocadinho o chão vamos colocar mais ou menos aqui, e eles fica uma foto bem diferente e bem ligeira, e eu estou feliz para uma edição mais que acho que foi bastante simples e fica bastante bem. Para essa foto eu estou a pensar assim num, num efeito mais castanhado com cores quentes, por isso vamos tentar ir para um, assim, vamos pensar num filtro bom para isto. Vamos começar pelo HB2 que é uma escolha mais escura e vamos já agora ao skin tone, ao tipo de pele e vamos adicionar mais lástima castanho talvez. Vamos à saturação e vamos adicionar já um bocadinho de cor. Vamos à exposição, vamos diminuir um bocadinho. Vamos ao highlight e vamos aumentar. Talvez não tanto, mas assim talvez. Vamos ao White Balance e vamos adicionar um bocadinho de coxo e vamos colocar um bocadinho mais para as cores quentes, vinheta, talvez no skin, no set, qualquer coisa, uh, feio, um bocadinho de feio acho que tá e vamos aqui ao split tone, e vamos colocar um vermelho, talvez um 2.5, e isto é no shadows, não é no highlight e vocês estão a ver, só com este filtrozinho com edição mínima fica uma foto bastante diferente. Vou passar para o próximo email, temos aqui a Andreia Machado que nos enviou também algumas fotos e nele-as por acaso, ela tem um tipo de feed com muita cor, por isso vamos tentar respeitar isso e vamos buscar algumas fotos para editar Vou buscar esta foto que eu achei super fofinha e vamos tentar adicionar um filtro que não tire muito as cores e temos que encontrar uma coisa que seja mais ou menos natural, eu até gosto aqui deste A6 acho bastante bonito, vamos colocá-lo mais ou menos no 9. Vamos deixar a exposição assim, acho que fica bem... Uh, de... uh. Contraste, pode ser assim também, Sharpen um bocadinho de Sharper. Saturação, só um pouquinho de saturação. Highlight, vamos colocar mais ou menos no 6. Acho que fica no 6. Vamos a White Belt e vamos colocar um bocadinho mais por sketch e um bocadinho de roxinhos. Vamos aqui ao Skin Tone e vamos, talvez, vamos pensar. Vamos colocar um bocadinho de 1.5 ou menos 1.5 para dar assim um tom mais rosado nas carinhas. Split Tone, vamos colocar um bocadinho, deixa me pensar, talvez de só um bocadinho de roxo. 1, 2,5. Mais ou menos. E vamos aqui ao HSL e vamos ao azul. Vamos acionar um bocadinho mais azul. Um bocadinho mais para baixo no rio, no vizinho, no lugar. Assim conseguimos manter bastante fiéis ao tipo de visão que a Andrea gosta de usar. Pelo menos que parece que ela gosta de usar, que é coisas bastante naturais. Mas ao mesmo tempo conseguimos acionar um bocadinho de cor e dar mais vida à foto só com estes ajustes muito pequenos. Agora estou numa indecisão, não sei se mantenho este ambiente um bocado escuro ou tento dar um bocado mais de cor não parece que foi tirado um dia assim com um tempo um bocado com tempo escuro, sem luz, sem sol por isso... vamos hum, hum, hum. para o péssimo que eu adoro mas não vamos pôr assim tão roxo nem tão azul vocês já vão ver vamos diminuir só um bocadinho, ligeiramente vamos colocar a exposição mais escura 1.5 por exemplo, vamos ao contraste e acionar só um pouquinho, vamos ao sharpen também acionar um bocado para dar mais detalhes, a saturação, vamos diminuir, diminuir só um bocadinho, e os highlights, se calhar vou deixar ali, de... no white balance vamos colocar um 1.5, talvez um 2.5 e 1.5, 1.6 por exemplo. Adicionar um bocadinho de verão também. Vinhete não vou pôr. Vou colocar um vermelhozinho de shadow tint. 2.5, E só nisto a foto mudou muito, acho que fica super gira. Podemos ir um bocadinho ao azul. Adicionar na saturação. Mudar um bocadinho a cor. Deixa ver aqui, fica e com esta pequena ferramenta, vocês conseguem modificar completamente uma foto, podem adicionar um bocadinho de cor, mudar um bocadinho de, mudar a cor, vocês podem usar aqui no Vesco se vocês ou contarem ou arranjarem em forma de ter o pack completo, ou usar o Lightroom de PC ou usar o Lightroom App, que também tem essa opção. Assim acho que vou deixar a foto de Joana, sim, acho que ficou super gira e muito diferente da original. Vamos passar para a próxima foto. A próxima foto foi a Ingrid que me mandou. Ela diz que tem 15 anos e gosta muito do meu canal, obrigada. A foto que a Ingrid nos mandou uh, é bastante escura, ela está bastante escura, por isso que eu vou tentar fazer Estou ficar sem bateria. O que eu vou tentar fazer é colocar o céu com muita cor e tornar a foto bastante diferente nesse aspecto, por isso eu vou tirar o HSL. Vou ao azul, vou colocar a saturação máxima, vou colocar 0.9, por exemplo, vou colocar um L no um L menos 6, vou aqui ao highlight e vou acionar tudo para dar já aquele para não estar tão branco como eu tinha ensinar Vou aqui ao exposure, vou colocar um bocadinho mais escuro, vou ao contraste, vou colocar um bocadinho mais, a saturação e vou aumentar um bocadinho. Vou ao White Balance e vou colocar um bocadinho ao azul, só para termos mais azuis. Mas vou colocar um bocadinho de rosto para termos aqueles quase pôr de sol. Split Tone, um rostozinho 2,6, por exemplo. E aqui ao HSL vou colocar mais ou menos assim, que era muito exagerado. E vou aqui colocar. Mas para este lado cai água ou arroz e vou colocar a saturação também grande e ao vermelho também e a laranja também e ao maral também, se eu vejo as verdes vou colocar um bocadinho menos. Podemos também ter um, um bocadinho mais de céu se a dimensão não tiverem lá na exposição. Nos highlight, nos cheiros, se quiserem ver-se mais se veja mais em preto vamos assim no 1.8 e acho que vou deixar assim, que fica bastante bem. E não vou usar qualquer tipo de filtro, porque acho que fica bastante bem assim, sem filtro. Agora temos uma foto da Cristiana que diz a foto que gostaria que apelitar no teu vídeo, se puderes claro, Caso queira editar a foto, consulte-me o meu perfil. Não no Instagram, é Chris p.s.il. Mas tenho certeza que já acho que é uma edição que coloca a minha bolsa, não sendo influenciada. A estes vídeos e ajudaste-me imenso a melhorar a qualidade da minha edição. Obrigada, fico mesmo contente. Vamos ver primeiro como é que é o Instagram da Luciana, desta conta. E ok, temos aqui, foto para te um Temos uh, uns refezinhos, uns soms quentes também. Vamos tentar fazer uma coisa parecida se conseguirmos. Talvez o talvez A6, o porque dá só um bocadinho mais de cor. E agora vamos ter que. Melhorar é que ela sombra ficar muito muito forte, por isso que esta foto vai ser bastante difícil. Vamos aqui aos tons e vamos adicionar aos shadows. Assim já melhora um bocadinho. Vamos também aqui aos highlights só colocar um bocadinho. Vamos à exposição e vamos ver até onde conseguimos ir. Talvez um 0.5 com contrastezinho. Vamos colocar um bocadinho mais para os tons colares e também para os verdes. Então, ela é está um bocadinho de cor-de-rosa, por isso vamos ver se conseguimos colocar mais para aquele lado. Vamos ver se se pudesse aqui era muito cor-de-rosa. Vamos colocar mais para estes tons. Veio. Só ligeiramente cores. Vamos ver. Barajas. Queria ter um bocadinho mais de cor, mas só algumas cores por isso e os dedos, um bocadinho, um bocadinho de um bocadinho mais durmos, mais é mais durmos, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho de de cor. O que é que nós fizemos no split tone? Não dá nada por isso. Vamos tentar combater este cor com, com uh, laranja intenso e vamos pôr um azul, só para combater um bocado a cor. E nos um, highlights, um um okay. ok, eu o que eu acho que vou fazer gravar esta imagem, salvar, está aqui, e agora vamos pôr só um bocadinho de contraste, porque se eu colocasse contraste, na edição anterior, ela ia mudar completamente e ia colocar sombras muito, muito fortes. E eu só quero assim, depois da nossa edição, adicionar um bocadinho de contraste. E acho que fica é muito melhor. Muito melhor assim. Por isso, esta é foto original e esta é foto editada. E vai ser isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desta edição. Eu recebi muitos mais e-mails, por isso, vai haver outros episódios a uh, mim editar as vossas fotos. Espero que vocês tenham gostado e digam-me se vocês aprenderam alguma coisa, se gostaram, qual a edição que vocês gostaram mais. Há várias formas de vocês editarem uma foto. A minha não é a certa. Eu só fiz o que eu achei que ficava bem na foto. E o que é que eu faria se fosse as minhas fotos? E é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso gosto e encontrar nos comentários que vou estar lá um bocadinho para conversar com vocês.